Olá desbravadores, hoje eu tô com a André e com a Mari do blog Mari pelo Mundo. Elas também têm um snap colaborativo e hoje resolvi fazer uma entrevista para conhecer um pouco do trabalho delas para vocês também conhecerem um pouco mais do trabalho das duas. Primeira pergunta que eu queria saber como que começou o seu interesse por viajar e quando? O interesse de viajar veio desde pequena, porque a gente viaja muito, e os parentes cada um no lugar, minha mãe não é brasileira, então. Já é uma coisa de família deslocar E também depois com meu trabalho, com o trabalho do meu marido A gente sempre viajou muito E sempre aproveitou a viagem de trabalho com turismo E aí com o tempo veio a ideia do blog E que lugares que você já conheceu? Olha, eu não costumo contar países Mas já passou de uns 30 países, a maioria na Europa e nos Estados Unidos e aqui no Brasil, já conheceu todos os estados? Não, Brasil eu conheço pouco. Tô deixando pro final. Não, <risos> sem problema. Ah, então me diz algum destino que te surpreendeu positivamente e negativamente. Pai, eu sempre vou esperando várias coisas, não só beleza. A cultura, comida, então assim, é difícil me decepcionar. Eu gosto de praticamente todos os destinos que eu fui, eu gostei. Algum que você não esperava nada, um que esperava pouco? E acabou tendo muito mais do que a oferecer? A Turquia, a gente estava um pouco apreensiva com a alimentação e tudo, Istambul, e foi uma surpresa muito boa. Muito boa. A gente amou as cidades, as comidas, amou tudo. E alguma coisa que foi um pouco aquém do que esperava? Acho que a Cape Town, acho que esperava alguma coisa um pouco mais cultural, assim achei meio... muito organizadinha, não sei. Acho que a Cape Town. Muito estrangeira, assim. É, muito internacionalizada, né, pra tudo Entendi. isso. Entendi. No seu caso, quer completar alguma coisa? Algum, algum ponto? Ah, no meu caso, o destino, assim, um destino que... Eu achei que não fosse me encantar. Apesar de ser absolutamente óbvio. eu Orlando. Eu conheci Orlando já grande, casada. Meu marido fazia muita questão que a gente fosse. E eu Não tinha aquela coisa. Era um Disney, e você sabe que me encantou, eu acho que assim, trouxe essa coisa de criança, eu também amo viajar, viajo desde pequena E me, me encantou assim, Um lugar que eu me apaixonei, de, me apaixonei também foi quando eu, quando eu fui na Praga é Outra cidade que está assim, na minha lista, se eu puder voltar dez vezes eu volto é Algum lugar que eu não gostei, que me deixou mais... Poxa, aí é difícil. Mas... É uma coisa difícil dizer que alguma coisa eu não Em todos os lugares eu acho que tem alguma coisinha que eu não faria de novo. Não que tenha decepcionado, mas alguma coisinha que eu não faria de novo, alguma comida que eu não comeria de novo. Mas não tem nenhum que tenha decepcionado. Nada. Adoro o mundo. Eu adoro viajar. Não tem jeito. É que às vezes tem aqueles lugares que se a gente for de novo é aquela mesma coisa. E não, não quer. Aquela, aquela é uma experiência única, né? Às vezes a gente considera algumas experiências únicas e não tem porquê ir naqueles lugares de novo, né? Eu te entendo. É, não. É verdade. Aquela coisa assim, ah, já conheci, ok. Passou, conheci, não preciso voltar. Tem outros que você tem vontade de voltar. Tem isso. Tem. Mas é que são tantos aqueles que eu tenho vontade de voltar que eu ia ficar três horas falando. Então, <risos> vamos ficar nesses dois só. Claro. É que nem Nova York. Nova York eu fui no outono mas Nova York é uma cidade que você tem que conhecer nas quatro estações que ela é totalmente diferente né, nas verdade. quatro estações e eu quero voltar nas outras três <risos> Verdade E o que, que te motivou a começar o Mário Pelo Mundo? Na verdade foi uma amiga que me convidou para fazer o blog e aí a gente preparou tudo em conjunto e depois no caminho ela acabou fazendo outra atividade e eu fiquei com o blog é, sozinha e aí eu convidei a Andrea e a Ana Paula, então são as minhas as minhas sócias. Claro. E aí, junto deu super certo. E a gente, como já somos nós três, aí a gente abriu para várias outras pessoas colaborarem, tanto nos textos no blog, como no. Claro. Vamos falar então um pouco do blog agora. O blog ele tem bastante conteúdo hoje em dia, Sim. até por causa da, das colaborações. E é bem diverso o conteúdo. Mas você sente que ainda falta alguma coisa a ser explorada no blog? Não, falta tempo de fazer tudo que a gente já tem, o um material é, pronto. Mas o foco da gente é viagem com criança no blog. Porque nós três temos crianças, então os posts são direcionados para o que fazer com as crianças pequenas nos destinos. No Snap nem tanto, mas no blog esse é o foco. Claro. E nesse caso então, para você está ok? E já estão okay. seguindo esse caminho aí. A gente segue esse caminho e assim, a viagem com criança, mas não para criança. É da família para se divertir e aproveitar o lugar com a criança. Assim, uma coisa que a criança não vai ficar chorando, Isso. que não seja tão monótono para ela, mas e que é ao mesmo tempo... Para os pais, que, pai, que os pais aproveitem. Entendi. E como que foi a... que surgiu a ideia do Snap Colaborativo? O Snap, na verdade, surgiu com a Ana Paula. Eu falei, eu não vou fazer Snap, não sei mexer. Ana Paula, já temos uma conta, você entra no Snap e faz. eu falei, então tá bom, na cara e na coragem. Eu tava indo para Milão, comecei a fazer o Snap. E aí depois, quando eu voltei, aí entrou a Andréia também, com conteúdo de filmes e vídeos e... e... Livros, comecei a colocar também. E a Ana Paula, a parte dela é fitness e atividade esportiva e tudo no outdoor tudo. e a, E aí nós três, complementa, a gente se complementa. E aí entraram as outras pessoas. já entraram um os momento. amigos, fui convidando e foi dando tão certo. Tanto na parte do Snap como na parte da amizade, porque todos viraram amigos. Então quanto mais gente entrar, mais gente a gente conhece, mais amizades a gente faz. Claro. E como que foi recebida a ideia pelos leitores do blog desse Snap colaborativo? Hoje em dia eu sei que são dois públicos diferentes. Na verdade são vários públicos diferentes. O público do Facebook, o público do Instagram, o público do blog, o público do Snap. A gente tinha o Periscope, então assim, pra gente é trabalhoso. Estarem todos, mas a gente sabe que cada público tem um interesse e é bem legal de trabalhar com todos eles. A gente sempre convida o pessoal do blog a assistir o Snap e sempre convida o pessoal do Snap a acessar o blog. Claro, não. Mas a gente não sabe exatamente quem faz isso. E qual foi o feedback das pessoas é, a partir do momento que vocês criaram os dias temáticos? Os dias temáticos a gente estava fazendo no sábado, agora vai mudar para o dia de semana mas sempre foi muito positivo, pessoal. Além de mandar sugestão de tema, também sempre manda muito comentário. Então, quando foi das malas, todo mundo tinha perguntas, tinha dúvida. Quando é das comidas, o pessoal também sempre manda a ah, minha preferida, ou concorda, ou discorda, ou uma sugestão. Então, a, a interação no, no dia temático é muito grande. Então, anima a fazer, porque dá trabalho juntar. Às vezes, teve dia que já que a gente teve 17 participantes do mundo inteiro, de horários diferentes e com assuntos diferentes. assim, é um tema, mas cada um com a sua opinião. É e, é e é interessante ver que os pontos de vista, apesar de às vezes serem tão diferentes, ainda assim são de brasileiros, então a gente consegue colocar é, o nosso, nosso ponto. Né? É, esse é o principal, são todos brasileiros espalhados pelo mundo isso que é interessante, isso, por isso que eu gosto tanto do Mari Pelo Mundo. E eu já tive a honra e o prazer de participar de, um, de dois deles. Um a gente organizou junto que foi o Dia Mundial do Orgulho LGBT. E esse público você acha que vem crescendo, vem tendo uma carência desse público de, de conteúdo? Ou como que você vê o público LGBT? Então, o dia que a gente você que teve a ideia e eu achei a ideia ótima e a gente organizou e todo mundo que participou naquele dia também ficou muito feliz de participar e todo o nosso público também ficou muito feliz da gente ter aberto esse espaço e aí vários seguidores se manifestaram felizes e vários blogueiros dois três dias depois continuaram se manifestando então assim, foi uma coisa muito que deu um retorno muito grande pra gente não só de audiência mas um retorno interessante que a gente viu que tem o, o nosso público gostou eu fico feliz né e eu fiquei feliz de ter tido a ideia que foi muito bom é apesar de dos pesares né Fusos horários pessoas a gente conseguiu fazer com que tudo desse certo. Foi sucesso. Obrigado. E que histórias curiosas que já surgiram a partir do Snap Colaborativo? Casais que se formaram, amizades, pessoas que estavam viajando no mesmo lugar acabaram se encontrando... Oh, começa devagarinho, mas já que... Agora que a gente está há um ano fazendo esse Snap Colaborativo, ontem mesmo eu coloquei no Snap que a de Roma marcou um café com a de Dublin e se encontraram e mostraram no Snap. Eu tô aqui com você conversando, tudo por causa do Snap. E a Ked, uma vai entrar no Snap lá é de Barcelona, falando também, contando a história dela com uma outra colega de Snap que elas se encontraram semana passada. Então, isso é super interessante, são as histórias que a gente fica super feliz de ouvir. Casais ainda não? Casais ainda não, mas eu acho que é isso. É o caminho. É o caminho. Quem sabe uma hora <risos> Manifesta acontece. Em si, né? Queria que você contasse um pouco quais são as suas expectativas agora, tanto para o blog quanto para o Snap. As expectativas. Uh, a gente quer que continue, que o Snap não desapareça, né? Porque os aplicativos vão mudando, mas que continue em algum espaço que a gente consiga ter essa interação tão grande como a gente tem no Snap. No Instagram a gente ainda não tem essa essa proximidade. Sim. Mesmo que a gente não tenha o mesmo, público, mesmo acesso, o mesmo número de, de seguidores como a gente tem no Facebook, a interação é muito instantânea, então o Snap é único, não tem jeito. E, e a gente está crescendo no Facebook, crescendo no, no blog, está crescendo em todas as áreas. E aí o feedback do pessoal também é muito bom, sempre gostando das dicas, então a gente está feliz nesse caminho. Então, fala pra gente um pouco de alguns dos destinos culturais que já foi, quais te encantaram mais? Que esse é o seu ramo né, ali no Mari pelo Mundo. A pelo Mundo. Esse, eu, a gente gosta de, eu gosto muito de filmes. Eu sou cinéfila, sou casada com um cinéfilo, então a gente curte muito, gente assistiu muito filme. Então, a gente tem eu faço esse espaço, esse, esse, essa colaboração, participação no Snap, falando. De filmes, sempre aqueles que inspiram viagem. Então, eu sempre procuro buscar lá na memória ou alguma coisa que eu assisti que fala de algum lugar em especial. E tem muito. Sim, é impressionante como um filme que inspira a viagem. É gostoso é, é, poder compartilhar isso e ter o feedback também que assim, ah, tem um filme tal e não sei o que. Então, tem muita coisa assim. E eu acho que cultura é um lugar que você vai achar em qualquer destino que você vai. E eu gosto de conhecer a cultura do lugar, de conhecer os lugares culturais. Filmes, olha, vários. Um dos meus filmes priviletos, que me fez, a Algum Destino, antes também assim. Eu fui conhecer Viena por conta do filme. É... Sobre o Sol da Toscana, é outro filme lindo, maravilhoso. Também faz, assim, quero ir para o lugar por conta do filme. Ah, e tem vários outros, tem muitos outros né, exemplos. Canadá, ainda não sei, mas assim a gente vai descobrir o Canadá logo. O Regresso, talvez. O Regresso, o Regresso, eu assim, assisti, assisti o filme realmente não faz muito tempo. O Regresso também é um filme que dá vontade de conhecer o Canadá. Mas ah, tem outros, ah, você estava falando de Seattle e das colaboradoras que tem em Seattle Então tem o filme, eu tenho o Sleepless em Seattle, né? Sintonia de Amor Também é outro lugar que eu tenho vontade de conhecer por conta de filme é, Você faz a, a ponte de Seattle, Nova York, exatamente como tem no filme É, é outra coisa que, que inspira, Essa, a sétima arte inspira, inspira a gente a viajar São duas coisas que eu gosto, das quais eu gosto de falar claro. E algum filme você recomendaria pra algum estrangeiro que inspirasse ele a vir ao Brasil? Uma animação, Rio. Rio. Rio. Sem dúvida, assim, Rio 1 um e 2. É animação, pra mim, acho que é. É bonita, é alegre, sim. fala do Rio de Janeiro, fala do Carnaval, mas também mostra o, o lado da nossa natureza, no 2, que aparece a Amazônia. E é para a família inteira, quer dizer assim, a gente tem um foco muito, fam muito família nas viagens. E acho que uh, inspira a família inspira, sim, família, mesmo porque você não tenha criança. Não é, um, é uma animação lindíssima e eu acho que inspira conhecer o Brasil. Agora, para finalizar, eu queria que vocês passassem alguma mensagem aí para os nossos seguidores E aproveitar para divulgar aí os, os canais do Mari Pelo Mundo acho que viajar sempre faz bem, é anima, faz bem para a alma Então é gostoso falar sobre viagem, é gostoso viajar, é gostar, gostoso incentivar os outros a viajarem A gente tem o Instagram, maripelomundo.blog Facebook, Mari Pelo Mundo E todas as outras redes sociais, MariaPeloMundo. Pelo Mundo eu só tenho a concordar que a viagem é inspirar, é uma inspiração para viver. Acho que a gente tem que conhecer novos lugares, novas pessoas, inspiradas por elas e poder inspirar. Então falar sobre isso realmente nesse último ano tem sido uma experiência absolutamente maravilhosa. queria agradecer as duas por participar. É, e a gente se vê no Snap. É claro. E a, além do, de comentários no blog, Facebook, Instagram, mas principalmente no Snap. Beijão, obrigado, Obrigada, gente. Vocês. E até mais. Tchau, tchau.